Eu tenho 18 litros de tinta e eu tenho que diluir ela com 20% de água. Fiz a conta, 20% dá mais ou menos 3,5 litros. Então, separei 3,5 litros de água limpa, isso é importante. Vou abrir a lata e aos poucos eu vou misturando. Essa aqui é uma máquina que eu tenho, a bateria... Ela é martelete e parafusadeira também, então ela serve para bater. Você engata o batedor aqui. Eu gosto sempre de usar o com haste longa, tá? O com haste curta não chega até o final da lata, nem né? no um balde de massa, quando você vai bater massa de drywall. E você vai aos poucos botando a água e diluindo a tinta. Depois que ela estiver diluída, a gente pega, bota na bandeja e começa a aplicação dessa tinta. A Quintone ela é uma linha econômica. Então a gente precisa de, no mínimo, duas demãos, de duas a três demãos até, para ela dar o um recobrimento correto. Mas isso não tem a ver com você diluir de água, tá? A água você tem que diluir sempre na tinta para ela poder chegar na composição correta que ela foi feita, tá bom? Então olha só, essa tinta é areia. Vocês estão vendo que aqui em cima tem uma água cinza? Mas ó, quando eu boto o misturador sai a cor mais areia de lá de baixo... Por isso que a gente tem que bater sempre a tinta. Essa parte é muito importante. Então a gente bate primeiro ela. E é sempre no batedor, vai devagarinho para não espalhar. Com o batedor de baixo para cima. Até a cor ficar homogênea. Essa é uma parte importante. Aí depois que ela estiver bem homogênea, a gente vai pegar e vai fazer a mistura com a água. Essa lata veio muito cheia Então o que, que a gente vai fazer? Não dá pra pôr água aqui, é a água que a gente tem Vou pegar um outro recipiente Botar a tinta e botar água Entendeu? Então, ó A gente pegou a tinta Virou um pouco da tinta, botou lá naquela gavetinha Que a gente tem, né? Com o misturador ali Vamos pegar um pouco de água limpa e fazer a mistura Lembrando 20% que a gente tem que botar de proporção Aqui, ó que tá escrito na lata, ó. Pintura de 20% a 30% de água limpa em todas as demãos Para diluição. Vocês estão vendo, né? Então, a gente tem aqui mais ou menos uns 2 litros de tinta, Né? Aí o que, que eu vou fazer? Vou pegar 20% de 2 litros, né? E aí, botar aqui e misturar. Vou pegar aqui e botar mais ou menos uns 400ml de água. Então, ó. Aí vamos botar água. Vamos botar essa água toda logo de uma vez? Não, vamos botar os pouquinhos pra gente também não ficar com a tinta aguada. Bom, então eu botei a água, né? Mas aí agora eu tô botando mais, porque ainda tá, a tinta ainda tava muito grossa. A tinta não é pra ficar aguada, mas também não é pra ficar muito grossa. né? Ela tem que ficar um meio termo. E aí a gente vai batendo, né? ó. Ui, uh, não tô usando aqui. Eu tô fazendo com a mão errada. Estou vendo? Acho que agora tá um ponto bacana. Ela tá grossinha, dá pra ver quanto você bate e não tá muito aguada. Aí a gente pode começar a aplicar ela na textura. Vou pegar um pouquinho disso aqui, tenho a bandeirinha e a gente trabalha com os dois. Ah, segundo dia, né? deixe a parede secando do dia para noite. Para aplicar a terceira demão, esse que é o ideal. Como é que é? Você aplica uma demão, espera umas 4 horas para secar. Que eu não fiz, tá? <risos> aplica a segunda demão. E como você for aplicar a terceira, aplica só de um dia para o outro. Quando a tinta estiver 100% seca, o que vocês estão vendo ali, ela tá bem uniforme. Dá pra ver que tem algumas imperfeições. Então, essa última demão, essa terceira, é para realmente dar um recobrimento total. Então, essa é uma dica importante que eu deixo para você na hora que você for pintar uma parede de drywall. Deixa sempre secado de um dia para o outro, para você dar a última demão de acabamento. Essa parte é muito importante. Então, o que, que a gente tem aqui? Passei a terceira e última demão da nossa parede. tá? Importante, por que, que você está aplicando três demãos? Mais uma vez, a gente tá trabalhando com a linha Quintone, que é a linha mais econômica da Sherwin Williams, tá? Mas quer dizer então, ah, então a tinta da Sherwin Williams é ruim? Não, quer dizer que toda vez que você trabalha com a tinta econômica, tá, da linha econômica, ela, é, ela tem um cobrimento pior do que uma linha melhor, tipo é uma nova cor, tipo é uma Metalatex, que também são da Sherwin Williams. Por isso, né, e a gente viu aqui que ficou provado que mesmo com duas demãos fica ainda meio falhado, fica muito bom só se você aplicar três demãos. Por isso que eu digo, né, que na grande maioria das vezes a tinta econômica, ela não é a mais econômica, porque você acaba gastando mais na mão de obra. Por isso que eu gosto sempre de trabalhar com linhas superiores ou nova cor que a nova cor fica muito boa em parede de drywall, ou então em metalatexi, que aí fica bom em qualquer parede. Bacana, né? Já viram como é que tá a nossa pintura aqui, ó, numa parede de drywall. Depois vou mostrar para ela ela pra vocês seca, seca e pronta, e a gente vai finalizar. Yes! E vamos terminar da última demão aqui. Prontar nosso estudo. para depois botar a